o é, que, que é o avatar? É a representação, através de um perfil, de uma pessoa real, do seu público. O público do seu negócio online, do público do seu nomi. Né? De quem você vai ajudar a sair de um estado A, que é um estado de problemas, um estado de dor, um estado de, de dificuldades extremas, para você ajudar a sair desse estado e ir para o estado B,